Sobrevivência é o requisito vital para a humanidade, logo nos fascinamos com jogos de sobrevivência e quando além de sobreviver você pode desfrutar de um mundo totalmente aberto e ter decisões conforme o seu instinto, se baseando em suas tomadas de decisões da vida real aí elevamos o nível da coisa hoje vamos viajar da era da pedra até o apocalipse zumbi separei cinco jogos de sobrevivência em mundo aberto para android e ios Lembrando que os mesmos serão listados por ordem alfabética, então não significa que o primeiro seja melhor que o quinto e vice-versa. Caso você queira a parte 2, 3, 4, 5, 6 desse vídeo, não se esqueça de demonstrar essa vontade dando aquele like e compartilhando com a galera. Ah, e se você não é inscrito, fique à vontade para se inscrever e ficar antenado em tudo que acontece no canal. Sim, bora para o vídeo! Abrindo a lista com Ark Survivor Island, como o próprio nome já diz, sobreviva numa ilha, porém você está na Idade da Pedra e tem que conviver e sobreviver no meio de dinossauros pré-históricos e famintos que terão prazer de lhe ter como presa. Experiment Z, ou Experiência Z em nosso querido português, é um jogo multiplayer de sobrevivência no apocalipse zumbi, além de você ter que se preocupar em manter-se alimentado e hidratado, você terá que se preocupar em sair imune a hordas de zumbi e humanos em multiplayer querendo roubar seus recursos. Minecraft Pocket Edition, além de mundialmente popular, Minecraft foi a base de todos os jogos que estou citando e citarei nessa lista, de extrema importância apesar de ter muitos haters, afinal de onde saiu o sistema de craftar que vocês conhecem hoje em dia? The sun. se passa no apocalipse solar. Isso mesmo, amigos, não foi a Umbrella dessa vez. Foi o nosso querido Sol que nos aquece todo dia. Quanto tempo você vai conseguir sobreviver à radiação? Voltando um pouco no tempo para finalizar a lista, temos o Vast, o jogo que não se passa nem na Era da Pedra, nem no futuro próximo, e sim nos dias atuais. Você terá que sobreviver em multiplayer contra inimigos armados até os dentes. Então amigos, essa foi a lista de hoje, não se esqueça de avaliar e comente aí embaixo qual jogo deveria compor a parte 2 desse vídeo. Os comentários que tiverem mais likes com certeza serão considerados, até a próxima, eu fui!